É. <risos> Distribuição Califórnia. Tem os estudos, desafiam o poder dessas duas. Você irá regressar para concluir a sua obra. Seu clã era que você terminar, teria, teria, teria acabado com você eu. muito antes. Fui eu! Quem decorou seu pai? Não! Filho amado. <laughs> <risos> <risos> <risos> <risos> <tos> <tos> De acordo com a lei vigente, todos os seus direitos foram anulados e revogados. O rebelde deverá ser exemplarmente punido até que não mais esteja respirando. Arrepende-se de afrontar o Imperador? Então irá se juntar ao seu pai no inferno! Me de ajuda aqui. Me deixa ver, meu filho. Aqui? Me deixa ver. Hum, está muito bem, meu filho. Estou muito orgulhosa de você. Continue assim. Está muito melhor. Tudo bem, tudo bem. Você vai ficar boa. Calma, calma. Os espíritos virão liberam espíritos. Eles vão te curar. Você, logo bom. Ei, você viu esses pacientes? Todos com os mesmos sintomas. Por que será? É, eu sei. Estão dizendo que isso é uma terrível maldição. Uma maldição. Uma terrível maldição. É isso que estão dizendo? é Eu entendo. Foi por isso que o Mestre boa foi meditar para quebrar a maldição. É a maldição? ah maldição. Sai daqui, vai embora. Come, vai vai, vai, vai. vai. Eu só quis ajudar. É, mas assim não vai dar. Não vai dar mesmo. Amaldiçoado seja! Adesceira, seu caralho, é Você terá o um destino mais terrível! Amaldiçoado seja! Você terá o um destino mais terrível! Amaldiçoado seja! Você terá o um destino mais terrível! Adesceira, seu caralho, é Mate Matem ele! Seja este decreto... Selado! E também consagrar perante todos os deuses que testemunharão a ser forte. e os deuses protejam aqueles que permanecem fiéis. Mas aquele que planeja trair ao líder e à nação, amaldiçoado seja e receba o castigo do tormento perpétuo. E para sempre habite o Reino das Torres. Suas habilidades de luta são sem igual. Quero que venha servir aos meus propósitos. Eu lhe ofereço tudo aquilo que desejar. E, em troca, eu lhe darei um posto de honra. São ofertas, de fato, muito generosas. Porém, não existe nada que eu deseje, Majestade. Leve isto como minha gratidão. Como alguém que sequer está vivo, você não está em posição de recusar. Não passa de um morto vivo. Acho muita ousadia sua querer barganhar com o rei. Anda tendo muitos pesadelos ultimamente. A maldição que fui neles irá persegui-lo até o fim dos dias. Eu sei quem lançou a maldição. Sei quem a lançou sobre você. E só eu sei que la Só que, é que para isso. Eu adivino a mim. mim. <risos> <risos> Amanhã mesmo eu cortarei a cabeça dele. Será executado hoje ao meio-dia, senhores Carrasco. Podem executar! Um decreto imperial. Estou aqui para levar este condenado. Ordem de Boromarachá tirar segundo o rei Ayotayá. Como a Yotaiya pôde fazer isso comigo? Acredito que deva haver um traidor, um rebelde... autor de uma conspiração contra a sua Alteza. Mas fique tranquila, Alteza. Já enviei agentes para eliminar quaisquer opositores. Aqui, ali, ali. É, é, é. É por, por favor, cure esse homem. Por aqui. aqui, aqui. Rápido. Rápido, rápido como isso? Ele está muito mal. Vamos. vamos, vamos. Porra, Depressa, tragam logo as poções água e roupas limpas. Ele está muito mal. Ele está muito mal. O é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah! Ah, morreu. Ah! Ah, ah, ah, ah, ah, ah! E a espada é pelo ah, meu, cara, pai, me meu pai. pai. Lorde se Ainda existe alguma esperança para que ele volte a viver? A vida de Tien está frágil. Ele tem poucas chances. Os erros do passado são pagos no presente. Tudo é karma. Ele apenas sofre aquilo que é justo. Nada mais, nada menos. Este é o ciclo do karma. Mesmo assim tentarei aliviar o sofrimento dele. Teremos de unir o poder de nossos espíritos para criar um símbolo de fé na esperança de restaurar a vida dele. Um símbolo Irá aplacar a ira de seus inimigos nas vidas passadas, abrindo o caminho para que a alma atormentada dele possa retornar ao corpo. Hum, lá vai tudo. Hum. Hum. Ele acordou, ele está vivo, ele conseguiu, ele conseguiu. Aquele, Aquele que deixar trair a, a mim ou ao reino, será maldiçoado. E terá um destino de tigre. A maldição perseguirá o traidor para todos. sempre. Não se preocupe, Tien. Você vai sarar. Logo, logo. E em breve poderemos dançar juntos de novo, Tien. Tá chorando? Hein? Vai se matar? Hein? Sai, vai embora daqui. Vai. Se assim eu choro, me fode morrer. É alto, né? Então não vai pular não, é? vai pular? Eu pulo junto, hein? Mais perto, mais perto, mais perto. Não faz isso não! Não faz isso não! Me deixe em paz. Deixe em paz. Eu mudei de ideia. Eu acho que eu não vou mais pular não. Sai daí, sai daí, vai, vai. Me deixe em paz. Sai, vai. bom? Pula, vai, vai, pula. Vai, vai. Vai, vai, vai, vai logo. Pode pular. Ele não vai pular com você. Hã? Hã? Olha lá! é O careca. Até um louco como o Man... ...entende o um mundo bem melhor do que uma pessoa sã como você. É que aqui em cima é melhor que ir lá, não é? Eu estou vivo. Mas de que adianta? Me diz. De que adianta? Sua missão. A sua missão é a razão de tanto sofrimento. De que adianta? Que missão eu posso cumprir estando assim? Não posso aceitar continuar vivendo desse jeito o seu nome em língua antiga é luz de vela Tien você deve olhar para frente agora, não para trás É a luz da razão que dissolve as trevas. Agora olhe para baixo. Você já pode enxergar sua própria sombra. Se você tem medo das sombras que o perseguem... Precisa ter em sua mente... Que se há sombras... Então... Elas só existem porque existe a luz... Mestre, diga-me então o que eu devo fazer agora. Eu lhe direi. Busque a solidão do Templo Vivek para meditar. Os espíritos do Angli trarão em segredo a iluminação. Por que você eu quer eu lutar? Eu quero ser como meu pai. Seu, pai. Seu pai foi um pai. grande guerreiro, mas isso eu não lhe trouxe muito a muito paz nesta existência. <risos> Uma arma é a forma tangível da força. Quem conseguir unir seu corpo e a sua alma a ela, ela possuirá o maior poder da Terra. E, e o mundo se culpará a sua força. Você acha que sendo mestre das armas poderá trazer alguma paz para o seu povo? os Espíritos desafiam o poder dessas mãos. Dien, o seu nome em língua antiga é Luz de Vela, símbolo do sacrifício de luz no budismo. Luz é a sabedoria que abre o caminho nas trevas da ignorância e revela a verdade da vida. E somente a verdade é capaz de trazer paz ao mundo. <risos> Eu te trouxe uma coisa <risos> Então, você gosta? Ou não? sei dança. O que estão fazendo? Eu sabia! Mestre, agora eu entendo qual foi a intenção. As artes da dança me ensinaram a controlar o corpo. E com a meditação pude controlar minha mente. Hum. E por isso lhe devo minha gratidão eterna. Foi a sua mente que se iluminou. O destino de tudo é você quem escreve. Mas ainda há muitos males neste mundo para enfrentar. Ódio, inveja, ira, cobiça, avareza e a ignorância. Nunca se descuide. Para cada fraqueza, também existe punição apropriada. São essas fraquezas a origem de todo o sofrimento e do ciclo kármico. E como eu posso evitar as fraquezas? Treine. Apenas treine. A prática retifica e limpa o espírito. E penetra profundamente no âmago do ser. Permita que seu espírito corra livre como o rio. O espírito é o líder. E o corpo é o soldado. A consciência é o rei. Ataquem, acabem com ele. Ah! Fantasma e traidor. A ah, maldição não me vencerá. Eu juro, seu maldito. Seja maldito, seja maldito, seja maldito, seja maldito, seja. Mas tem que se esperar de mim. <risos> Ei! Hey, Ei! Hey. Ah, chegou mais visita! <risos> é, pode vir. Ei! Hey, Vem, ele tá aqui! Não precisa ter medo, não! Olha ele ali! <risos> uh... renda se Opa! Renda-se! Mas que negócio é esse aí? <risos> ué, mas pra que tanta gente, hein? Ah. Ah. Ah. O de baixo é seu, né? Desculpa aí. Desculpa, eu tiro. Desculpa, foi mal. Eu fiquei empolgado. Não precisa. Ai, <sweat> ah, que legal! Também quero aí? E Cadê? Cadê? Essa foi boa, né? Ah, você também não fez feio, não? Ah, onde vai? O escolhido está preparado, agora deverá cumprir o seu destino de luz. Eu vim para destruí-lo. Você me destruiu. Não há quem possa me destruir. Me compreende? Nem seus deuses sagrados enfrentam meu poder. E você está presente ao seu próprio funeral. Assim acaba a força que havia em seu coração. É como eu disse. Não existe poder maior que o meu. Se as assuntas, elas só existem porque existe a nossa.